Faça o favor de colocar eu tomando água pra né? negar. Acho que eu só tomo cerveja e pinga no estúdio. Ah, mas não é assim? No último que vocês colocaram eu filha da puta. Minha mãe ficou ela. Oi, eu sou o Botão. Esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. Estou retomando as atividades aqui em 2008. Nossa! 2008. <risos> animal, que até então o que vocês viram foi feito no passado, e eu gostaria de aproveitar antes de começar o vídeo de agradecer aos mil inscritos aí no nosso querido canal, não se esqueçam por favor, tá vendo que tem um sino embaixo, você clica nesse sino, porque o que acontece, quando o pessoal coloca vídeo novo, aí vocês recebem o aviso e aí consegue se atualizar, eu tenho... <risos> Ah, retomando a manivela Eu tenho recebido alguns pedidos De um pessoal aí que quer virar hacker né? E quer fazer macro no Excel Então a gente vai começar a inserir alguma coisinha Na nossa programação Mas você já ouviu falar assim, nossa o Excel faz tudo Ele só falta falar? Então justamente é isso que nós vamos fazer Hoje minha cara Juliana, vamos fazer o Excel falar Então toca a vinheta, case Um beijo para o seu cabelo azul Isso aqui é uma vaca, tá? Agora sim. Agora, Macro é uma rotina que você cria e pede para o Excel repetir. Basicamente é isso que ela faz. Eu vou clicar com o botão direito aqui em cima, tá vendo? Ó? E vou vir em Personalizar faixa de opções. E se vocês observarem aqui no canto direito, ó, a guia desenvolvedora ela está desabilitada. Você vai habilitar ela e vai clicar no OK. Então aqui vai aparecer, ó, tá vendo aqui em cima, a aba desenvolvedor. E vou escrever qualquer coisa na célula 1 que eu vou supor que é onde vai ler a minha marca. O botão é foda. Vocês estão vendo aqui em cima, ó. E tem um negócio que se chama gravar macro, eu vou por, colocar o Excel para gravar determinada rotina e depois a hora que eu dar o comando ele vai ficar repetindo o que eu fiz, vou clicar aqui em gravar macro e ele vai abrir esta tela, você vai atribuir um nome para a macro, então vou colocar aqui leitura da célula, é como vai chamar essa macro você dá o nome que você quiser para a sua macro, e aqui nós vamos ter uma tecla de atalho, como é a minha macro eu vou colocar aqui CTRL B de botãozinho, e se você quiser colocar aqui uma determinada descrição você fica à vontade, eu vou clicar no Ok? Hum. E aí é uma maravilha quando acontece isso. Não. é deu pau, porque o animal do botão colocou aqui que o nome da macro tem espaço. E não pode ter espaço. Excel. Leia CTRL B de botãozinho Tá aí ó Na verdade CTRL B não pode Então ele colocou um SHIFT ali ó CTRL SHIFT B, certo? E eu vou dar um OK Qualquer coisa que eu fizer O Excel ele vai estar gravando Eu vou simplesmente selecionar a célula 1 E vou pedir para parar a gravação da macro Então o que, que eu vou fazer agora? Eu venho aqui ó Em macros E ele vai abrir todas as macros Que eventualmente a minha planilha ela venha ter Eu vou clicar no editar E aí vai aparecer esta tela maravilhosa né Que programador adora que é onde você cria subrotinas rotinas né, e os comandos da sua macro. A minha macro, ela chama assim Excel Leia, né? Cujo atalho do teclado é o Ctrl Shift B, né? Ela vai na célula A1 e vai simplesmente selecionar. Tô olhando a câmera errado direto. Nossa, oi do rock. Acho que eu tô com quebrante. Só que eu não quero que ela selecione. O que, que eu quero que ela faça? Speak. Vou tirar Select e vou colocar aqui, ó, Speak. Posso fechar. E agora, como é que eu faço pro Excel ler? O Ctrl Shift B, olha lá. Ah. O botão é foda, o botão é foda Coisa linda E se você trocar o que estiver dentro da célula A Juliana está linda hoje A Juliana está linda hoje Então, aonde você vai utilizar isso, eu não sei Mas fala que sério, que é legal, não é o Excel Faz o seguinte, monta uma planilha assim Manda pra namorada, fala pra ela apertar o botãozinho Aí você se declara, ela vai achar que você tá apaixonado E ainda por cima é um nerd, né, ó e existe outra forma da gente fazer isso sem precisar utilizar a macro, porque macro é um negócio maravilhoso, dá pra você fazer um monte de coisa. Só que você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Quando você roda uma macro, meu querido, você tá vendo esse maravilhoso botãozinho aqui, ó, que já te salvou a vida um monte de vezes? Então, depois que você roda a macro, ele não existe mais. Então segura a sua periquita e tenha certeza que você fez um backup na sua planilha antes de rodar a sua macro, certo? Mas vamos mostrar um outro jeito da gente fazer, então. Vamos supor que eu, Juliana, que e Arthur fomos do boteco e aqui deu o total eu, como só comi uma batata frita, gastei 15 reais. A Juliana, como é pingusta, gastou 95. A Casey, como também é pingusta, gastou 65. O Arthur, como é uma moça, gastou 10 reais. A soma da nossa conta deu 185 reais. Ele tem aí uma ferramenta pronta que ele pode ler todo o seu conjunto de dados aí. Eu venho de novo aqui ó, na faixa de opções, clico com o botão direito, personalizar faixa de opções. Comandos mais usados, você vai ter aqui ó, todos os comandos ou comandos fora da caixa de opções, fora da faixa. De opções. Você vai clicar em todos os comandos e eu esqueci como é que é o nome do negócio. Eu. Células de fala, olha que maravilha! Eu vou colocar essa guia do botão aqui onde a gente trabalhou aquela vez com a câmera, novo grupo, ó. eu vou adicionar essas células de fala a uma guia, né? No caso aqui, a guia do botão, ó. Ele entrou aí. Tá vendo aqui que guia do botão apareceu? Ó, células de fala, juntamente com a câmera que a gente colocou da outra vez. Eu vou selecionar né, o conjunto de células e vou clicar aqui nesta ferramenta. Olha que coisa maravilhosa, Casey. É botão, 15, Juliana, 95, Case 65, Arthur, 10, total... 185 Da próxima vez eu faço um exemplo mais curto Se bem que dá pra você acelerar a voz da Maria Que é só você entrar nas configurações Ela vai ler um pouquinho mais rápido Ou então você pode trocar pelo Daniel Que é a alternativa de voz dentro do Windows Se você é fresco e quiser colocar em inglês também É possível Um beijo nas meninas, um chute nos meninos E até a semana que vem meus queridos O botão é foda Coloca essa daqui ó quem se passou a mão na minha bunda, duas vezes. Eu não fiz isso. O canal do botão do Excel é foda. Inscreva-se e siga no Instagram. Compartilhe este vídeo com a família, o vizinho, o chefe, o cachorro e o papagaio. Ah, e deixe seu like.